No vídeo de hoje falaremos de um RPG muito bom Da empresa que fazia os melhores jogos desse estilo na época E que foi lançado em um dos consoles mais populares dos anos 90 Só que esse jogo ficou muito pouco conhecido aqui no ocidente E eu tô falando de Bahamut Lagoon Por que será que Bahamut Lagoon não foi um sucesso? Sendo produzido pela Squaresoft e lançado para Super Famicom É isso que eu tentarei responder no vídeo de hoje Barra Lagoon é um jogo bem fácil de achar aqui no Japão Em praticamente toda loja de usados é fácil você encontrar uma cópia E não é caro não, viu? é um dos jogos mais baratos que eu achei E se for Luz então é mais fácil de encontrar, você pode ter certeza Se tiver fitas Luz de Super Famicom para vender, com certeza vai ter esse jogo Mas se você quiser ele com caixa e manual, não é tão fácil, mas também não chega a ser impossível você pode ver, esse que eu tenho na minha mão está bem conservado. A caixa está intacta. Está com o manual ó, e o cartucho. A caixa do jogo é bem bonita. ó, Tem o logo do Super Famicom. O nome do jogo, Bahamut Lagoon. Aqui embaixo, ó, o logo da Square. Mas o destaque é mesmo o Bahamut. Essa espécie de dragão aqui. ó, Bem estiloso, né? Na parte de trás, tem algumas cenas do jogo. E note o aviso aqui em cima. Para venda só no Japão. Comércio e aluguel proibidos. O manual é bem completo, num papel Couché de boa qualidade. E todo colorido, tem 48 páginas. Ó, o cartucho ó, tem a mesma arte da capa, mas sem o barramute. Na minha opinião, isso ficou faltando, viu? Mas nada que comprometa, porque o cartucho continua sendo muito bonito. Mas chega de papo. Vamos botar esse cartucho para funcionar e analisar esse game fantástico. Bahamut Lagoon é um RPG de estratégia, bem no estilo JRPG ou RPG japonês lançado em 9 de fevereiro de 1996 pela Squaresoft a mesma produtora de Final Fantasy e Chrono Trigger só para citar alguns jogos para Super Famicom a versão japonesa do Super Nintendo e só para o mercado japonês por isso esse jogo nunca foi lançado oficialmente no ocidente e é uma pena já que é um jogaço mais do que se trata a história o jogo se passa num lugar chamado Orelos, onde o mundo literalmente flutua. São grandes continentes chamados laguns. Esse mundo vivia em paz até a chegada do imperador Sauser, do Império Grambelos. Ele queria dominar todos os continentes através da força quando ele tenta invadir o reino de Kama começa a história do jogo na mitologia desse reino havia um dragão sagrado chamado bahamut que após despertado defenderia o reino de Kama e a jornada gira em torno do despertar de Bahamut e de todos os outros dragões sagrados mas como todo RPG, esse é apenas um pano de fundo para as histórias mais complexas e envolventes de outros personagens então vamos aos principais Biu é o protagonista do jogo bom, pelo menos no início é uma figura bem interessante apesar no primeiro instante parecer aquele perfil clássico do escolhido sem camadas aparentes mas tudo vai mudando ao decorrer do jogo Além de conduzir a história, podemos responder as perguntas de modo sarcástico ou sério. O que molda o personagem à nossa vontade? Ele tem uma paixão por Yoyo, -Yo, a princesa de cama. Falarei dela mais tarde. Matelite Mate é o brutamontes do jogo, responsável pela resistência e apesar de sua arrogância. Nos simpatizamos pelo personagem. Em certos momentos ele chega a ser até engraçado. Também nutre uma paixão pela princesa yo Ele é o tipo de cara que gosta de assumir o controle, tá ligado? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Sem dar É o mestre de Bill e também capitão da resistência ele também é chamado de far night por sua inteligência e preocupação que tudo esteja funcionando corretamente chega a ser motivo de risos apesar de odiar que se refiram a ele como um velho no jogo deixa subentendido que ele tem um carinho mais que especial por seu pupilo se é que vocês me entenderam princesa yoyo -Yo. Yo -Yo. essa é uma personagem bem complexa além de ser importantíssima para o decorrer do jogo Aliás, todos os personagens desse jogo são bem críveis, cheios de defeitos e qualidades, aliás como todos nós somos né, a princesa fica entre a responsabilidade com seu povo e um sentimento crescente que nutre por um dos principais inimigos o general Palpalius esse também tem um papel fundamental durante o jogo e é responsável por uma grande reviravolta na história e é bom dizer que a gente está falando de um jogo do meio dos anos 90, com toda essa história bem complexa e personagens cheios de camada. General Paupelius A princípio, vemos ele apenas como um subordinado de Salzer, mas descobrimos que ele é bem mais do que isso. E também é o melhor amigo desse ser que quer dominar os céus. Um cidadão orgulhoso ótimo estrategista e lutador sem dúvida, é o personagem que tem a maior reviravolta do jogo isso mostra toda a genialidade da equipe da Square na época Souser Autodenominado Imperador do Império Grambelos, Lutador Supremo e Poderoso Apesar de parecer todo mal enrustido Também temos a sensação que ele quer todo esse poder por algo mais Que fica nas entrelinhas, tá ligado? Como falei, o mais fascinante desse jogo É que não conhecemos bem todos os personagens Todos têm ambiguidades que tornam o jogo bem rico O que Bahamut Lagoon tem de melhor? Por ser uma história bem complexa, o jogo não tem fases, e sim capítulos, como se fosse um livro, e parece um livro mesmo, sabe? Pois cada capítulo conta uma parte da mitologia do game. Nos preparando com pequenos cliffhangers ou ganchos para revelações maiores. Inclusive sobre os Bahamuts, os dragões dessa mitologia. Mas o game não fica preso a essa mitologia. O conflito entre os personagens é enorme. E também há reviravoltas nas relações entre os personagens. Com isso, temos a sensação de ter dois jogos no mesmo jogo. Sem dúvida um um jogo muito à frente de seu tempo. Mas Bahamut Lagoon não sobrevive apenas da história. Sua jogabilidade é diferente de uma batalha com turnos de Final Fantasy e também não é um RPG tático. As batalhas são estratégicas, pois os dragões que são fundamentais nas batalhas têm combinações diversas para evoluir, conforme o seu estilo de jogo e o dos seus inimigos. Além de ser necessário um grupo para criação dos dragões. Grupo esse que é extremamente útil outra coisa a se dizer dos dragões é que cada grupo possui um e eles meio que têm vontade própria sabe podendo ajudar ou atrapalhar dependendo da sua estratégia e de como você treinou seu dragão entre aspas um tempero a mais para o jogo mas não pense que seja algo extremamente complicado mas requer um tempo no início para você entender o mecanismo e montar a sua estratégia de resto possui tudo que um bom RPG japonês tem como XP, Summon, Magia e HP e se você já está familiarizado com RPGs da Square vai acabar se deparando com nomes bem familiares tanto em algumas magias como em inimigos há também atributos únicos que são exatamente para montar o seu dragão pontos de lealdade loi que é como um gatilho de lealdade. Quando se atinge 100, seu dragão fica em uma forma especial chamada Uni-Uni. Pontos de sabedoria, Wis, que interferem em como o dragão ataca os inimigos. Pontos de intimidade, Int, que afeta o quanto o seu dragão se dispõe a curar os seus companheiros pontos de personalidade per que afeta como o dragão se move no mapa e por fim pontos de transformação trf que é um status oculto de um dragão desconhecido que você só saberá mais à frente no jogo isso que eu mostrei é somente o básico Há outras inúmeras configurações dos seus dragões o que torna o jogo bem pessoal Trazendo uma experiência única a cada pessoa que joga. Outra coisa é que os gráficos são bem bonitos. Claro que a gente está falando do final da vida do Super Famicom, portanto já dominavam tudo que o console poderia fazer mas é de se encher os olhos o trabalho feito pela Square a trilha sonora é bem envolvente e não há muito que falar pois a Square sempre fez um ótimo trabalho nesse quesito no entanto os efeitos sonoras ficaram meio enjoativos parece que usaram poucas variações aí fica tudo meio parecido sabe algo que eu senti é que o jogo foi feito para ter uma continuação. Eu pelo menos tive essa sensação, mas pode ser que seja uma impressão minha, sei lá. Mas se você jogou, fala aí nos comentários, se tiveram essa mesma sensação, ou eu que tô ficando doido. Por, Por que Bahamut, Bahamut Lagoon não, não foi um sucesso? sucesso? Acho que tem fatores bem nítidos e óbvios, e outros mais obscuros sobre o sucesso de Bahamut Lagoon. Ou pela falta dele. Os motivos óbvios são ser lançado bem no final da vida do Super Famicom, já que o Nintendo 64 já seria lançado naquele mesmo ano de 1996. Outra coisa é que a relação entre Nintendo e Square já não estava tão bem, e a Square já estava dando adeus a Nintendo. E outra coisa é o jogo só ter sido comercializado no Japão, mas um dos motivos mais obscuros está no porquê dele não sair do Japão eu a seguir os motivos mais obscuros vamos denominar assim são bem polêmicos primeiro o game abordava temas mais adultos pois claramente há um sentimento homossexual e pior entre mestre e aluno que talvez não seria bem visto no ocidente e como falei a ambiguidade dos personagens não tem personagem 100% bom ou ruim e como videogame pelo menos no ocidente Sempre foi relacionado ao público infantil Talvez seja por isso que o game foi descartado para o ocidente Outro motivo é que ninguém botava fé no jogo Sério mesmo tanto que teve pouca divulgação e eu creio que seja por contrato pois para produzir jogos para Nintendo era necessário lançar uma determinada quantidade de jogos por ano se não havia uma multa bem pesada e creio que era obrigatório a Square lançar algum jogo talvez a galera pensasse que era mais um jogo e nem deram muita importância essa é a única explicação que eu encontrei pois Barra Mutilagoom é sensacional mas se você tem alguma opinião diferente ou que acrescente mais Fala aí nos comentários! Conclusão, Conclusão. Barramute Lagoon é um JRPG com gráficos acima da média para Super Famicom Tem uma história envolvente, com reviravoltas e surpresas incríveis Com personagens complexos e ambíguos Tem uma música muito boa, apesar de efeitos sonoros repetitivos O sistema de batalha é único e tem dragões que é fenomenal para mim deu a entender que o jogo teria uma continuação infelizmente ficou pouco conhecido no ocidente e se você gosta de um jrpg é um jogo obrigatório nota 9.4 hum peraí peraí aliás vou mudar 9.6 com louvor mas como sempre o vídeo não acaba por aqui quero saber de você já jogou barra multi lagoon e se já jogou o que achou e se não jogou você pretende jogar? Mais uma vez, eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.